Beleza, mano, hoje eu quero trazer uma dica para quem quer correr no modo online do Forza Motorsport e não quer fazer configuração de tunagem e quer pegar os carros mais competitivos. Lembrando que lá na Global Cards ainda tem o Forza Motorsport. O link da Global Cards está aí na descrição, beleza? Tem a versão completa e a versão básica do jogo. Então pode ir lá consultar o preço. Esse grupo, além de ser um espaço para quem quer aproveitar promoções de jogos para Xbox, você também pode trocar uma ideia com a galera lá, porque o nosso canal é foco mais no Forza, então a maioria do conteúdo que a galera discute no grupo é relacionado ao Forza e a gente tem o Discord também que tá na descrição. Então, para quem não sabe, aqui na aba de multijogador a gente tem aqui o modo online, a gente tem as ligas, né? Que é mais é, ranqueada. O nome que é liga, mas é um sistema de ranqueada. Aqui no modo online, a gente tem várias categorias com punição, carro sem configuração de tunagem, com tonagem, categoria GT com dano simulação. Tem mano, isso aqui é uma infinidade de opções que você tem, categoria de classe A, S1, com punição ou sem punição, lobby de drift, de jogos, de arrancada, tem muita coisa aqui, e é engraçado que esse jogo é de 2007 e você encontra salas cheias. Então vamos imaginar que você quer entrar no modo online, mas quer entrar com carros competitivos, eu já expliquei isso, né, eu vou resumir aqui, nessa aba de um jogador entra aqui no modo rivais, eu já fiz vídeo falando sobre o modo rivais, vamos imaginar que eu quero correr na classe A, então eu vou entrar aqui na classe A. Aqui se você quiser, você pode pegar a tonagem de cada uma das pistas que tem no jogo Você pode anotar o nome das pistas e dos carros quando aparecer no modo online Você já, já pega o carro certo para a pista certa Só que é importante você conhecer o traçado, né? Se eu apertar o botão Y aqui, eu consigo ver aqui ó, o placar de melhores voltas né, que o pessoal faz aqui Se eu aperto o botão X, eu vejo o top mundial E eu vejo aqui que nessa pista, que é uma pista de velocidade e tal O melhor carro é a Ferrari 166 só que esse carro não deve ser fácil de segurar, né? Porque geralmente esse carro aqui é específico para essa pista e é para extrair o limite da pista. Então é um carro mais difícil. Você pode ir até o Top 200 aqui, que os carros são ótimos. Que nem tem um Vantage 77 aqui. Essa pista aqui é para full velocidade, né? Esse barulho no fundo aí de oficina é do jogo, tá, gente? Eu não moro do lado de uma oficina, não. Mas, por exemplo, vamos imaginar que a gente tem aqui, ó, essa Ferrari. E o bacana desse jogo é que se tiver disponível nível ali, tunado por, aí tem o nome do cara ali, você pode clicar você pode baixar a tunagem do carro, se você não sabe andar na pista, você pode assistir o replay do cara, para você saber quais as marchas que ele utilizou e tal, já fiz vídeo explicando sobre isso, o que a gente quer mesmo aqui é baixar a tunagem desse cara, pegou a tunagem dele, só clicou aí ela já vai aparecer lá nos meus bancos de dados, se não tiver cheio, beleza eu baixei a tunagem da Ferrari 166 a única coisa que eu preciso fazer é vir aqui em carros, aí eu vou em minha garagem Vou na marca Ferrari, né, óbvio Eu vou buscar a Ferrari 166 Que eu sei qual que é, uma bem antiguinha Que o pessoal adora em pista de alta velocidade Você pode fazer esse procedimento em todas as pistas, tá? Eu tenho uma aqui que tem um design muito louco, essa aqui, ó Entro no carro, vou aqui em tunagens e atualização Vou aqui em minhas tunagens né? Aonde ela está baixada Como eu baixei a tunagem Ela vem para minhas tunagens É só eu carregar a configuração de tunagem do carro Agora que eu estou com a configuração de tunagem Carregado aqui no meu carro Eu vou pegar uma corrida online e mostrar para você Lembrando que eu estou começando agora E esse carro não é fácil de controlar Lá no modo rivais mostra até que é bom Ligar o controle de tração desse carro Que eu já expliquei tudo sobre isso aqui de força Aí no canal tem uma lista de dicas bem Completa. Se você gostou desse conteúdo, deixa o like, manda o um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva pra você não perder nenhuma dica. E agora fica com a corrida online que eu fiz com esse carro aqui. Mano, Road America. É Road America, né? Duas voltinhas. Ferrari. Ih, esses gringos aí, velho. Eu vou largar lá no fundão. Não vai dar bom, não, cara. Os caras não vão deixar andar, não. Olha, esses gringos é... é... Retrovô de meta. Que... Ô, oh, tuberculose do caralho! Ah, porra. vamos lá. Arano! Ah, Acorda! <risos> Segura essa bomba! Vai, vai, vai! Entra logo! Não, não! faz isso com meu carro! Não! Ai, não é eu não, é você que arrumou o carro em mim. Freia! Freia! Nossa, velho Ah, ele veio pra cima de... mata Matei ninguém, não Eu quero replay depois Eu não matei ele, não Eu até arrumei o carro dele Esse carro aqui tá com o motor da Ferrari 458, velho Com V8 bora bora e tem essa chicane aqui aí complicou em Felipe não dá pra acelerar velho o carro que okay. muito okay. <risos> freia carro Que isso, velho, nem o controle de tração consegue Nem o controle de tração consegue segurar o carro Fast, oh. Bora, bora, bora. Você tá doido. Você Por que você tem tá que me machucar, cara? Não entendi nada o que você falou.